Olá! Você decidiu testar, começar a praticar os exercícios de visualização, que é uma excelente ideia. Mas antes de começar a praticar o seu primeiro exercício de visualização, eu gostaria que você assistisse esse vídeo até o final, porque eu vou explicar algumas coisinhas que podem facilitar a sua prática, que podem melhorar ela. Então, assiste ele uma vez só até o final e aí depois você vai poder fazer todos os exercícios que você quiser, tá ok? Então, fica comigo até o final. Primeira coisa importante de saber é que as visualizações têm uma duração bem maior do que os exercícios dinâmicos. Você talvez já tenha percebido, se você olhou ali o, te o tempo de cada vídeo, os exercícios dinâmicos duram, sei lá, 5, 6, 4 minutos, mais ou menos. Os exercícios de visualização duram muito mais tempo. Eles duram 10, 15, às vezes até 20, às vezes até mais do que 20 minutos. Por que que tem essa duração tão grande? Por que, que tem essa diferença tão grande? Porque os exercícios de visualização contém uma parte, a primeira parte dos exercícios de visualização, eu não entro direto na visualização, você não vai fechar os olhos imediatamente se, se imaginar em algum lugar, eu vou começar com o um relaxamento do corpo, esse relaxamento do corpo, então eu vou guiar você para que aos pouquinhos você relaxe a sua cabeça, a sua testa, os seus olhos, até os pés. Então, logo de, depois disso, você vai chegar, então, na parte de visualização. Por que, que é importante fazer isso? Eu não vou desenvolver isso aqui, porque eu já desenvolvi isso é, no meu vídeo sobre como funciona a visualização. Então, vou colocar ele aqui no card, se você quiser dar uma olhada lá. Mas é importante, porque isso é o que vai fazer com que você chegue nesse estado próximo do sono. Idealmente, você não vai estar tão alerta quanto você está agora, perfeitamente acordado, assistindo o meu vídeo. E, de preferência, você não vai estar tá, também dormindo. Você vai estar, tá, assim meio entre os dois, então por isso que você vai relaxar o corpo todo e você vai ver que eu vou falar com uma voz um pouco diferente, eu não vou falar como eu tô falando agora, eu vou falar com uma voz bem mais lenta, é bem mais pausada, tem muitas pausas também e é, é, é, essa, é esse o objetivo. Então, quando você já tiver um pouco mais de prática, não passe, não vá direto para a visualização, não, não se diga, ah, que saco, vou direto para a visualização, não vai dar certo. Você precisa dessa parte de relaxamento, que inclusive é bastante gostosa, bastante agradável, então não faz sentido passar direto, tá ok? Para algumas pessoas, é, elas gostam de fazer esse relaxamento do corpo, da cabeça até os pés, elas gostam de usar uma pequena imagem que pode ajudar elas a imaginar, a relaxar o corpo delas. Por exemplo, elas podem imaginar que tem uma água de uma cascada bem agradável, bem... com a temperatura ideal escorrendo pela cabeça. No que a água vai escorrendo pela cabeça, pelo, pelo, pelos, o, pelas orelhas, pelo queixo, pelo pela garganta, ela vai relaxando o corpo. Tem pessoas que gostam de imaginar que tem, que tem mãos massageando a cabeça, massageando o couro cabeludo, massageando o queixo, os ombros e tal. Tem pessoas que gostam de imaginar uma cor... Tá? Então, enquanto eu vou dizendo, é, relaxe o couro cabeludo, a pessoa imagina que a cabeça, o couro cabeludo está tá ficando, sei lá, azul, porque para você a cor do relaxamento é azul, e toda, todo o corpo vai ganhando essa cor, ou então pode ser uma luz, algumas pessoas também gostam de imaginar uma luz que vai relaxando o corpo aos pouquinhos, é, da cabeça até os pés. Eu não vou falar de nada disso no áudio que você vai ouvir. Tá? porque se eu, eu eu não posso personalizar assim, porque se eu personalizar, se eu falar de água, as pessoas que não gostam de água vão achar ruim, as pessoas que não gostam de luz vão achar ruim, as pessoas que não gostam de azul vão achar ruim, então eu sou obrigada a guiar o exercício de uma maneira bem mais geral. Mas se você quiser dar essa personalizada, fique à vontade, se você quiser imaginar, enquanto eu estou falando, relaxa a sua cabeça, que tem água escorrendo na sua cabeça, fique à vontade se isso puder te ajudar. Ou outra coisa, até tá? eu citei aqui alguns exemplos, mas... A imaginação é sua, o relaxamento é seu, fique à vontade para imaginar o que você quiser. A posição desse exercício. É você que escolhe, você pode fazer tanto em posição sentado quanto deitado. Não tem uma posição que seja ideal, não tem uma posição que seja realmente melhor do que a outra. Geralmente em sofrologia a gente aconselha a posição sentada, porque na vida a gente se encontra mais vezes em posição sentada do que em posição deitada. Né? Então se você conseguir se relaxar e chegar nesse estado de paz, e de tranquilidade sentado, vai ser mais fácil reproduzir isso quando você estiver num trem, num avião, ou em algum outro lugar que você estiver estressado, porque é muito mais provável que você esteja sentado do que deitado, né, na vida a gente, a gente só deita quando dorme, geralmente. Então, você que escolhe por experiência, tá, eu posso dizer que... Se você está muito estressado, se você está muito tenso, é provável, geralmente as pessoas que estão nesse estado de tensão, de estresse muito grande, elas preferem fazer o exercício deitados, porque elas acham que é mais fácil se deixar levar pelo exercício e deixar guiar pela minha voz estando deitadas. Tem pessoas, se, se você tem uma certa tendência a dormir fácil, se você é aquele tipo de pessoa que senta na frente da televisão, senta no ônibus, senta na sala de espera do dentista e dorme, eu te aconselho a fazer o exercício sentado. Porque se você deitar, é muito provável que você durma. Não que seja grave você dormir, tá? Se você dormir, dormir não, é, não tem problema. Mas uh, o objetivo não é que você durma. O objetivo é que você chegue até a visualização e que você possa fazer essa visualização. Se você dormir, não tem problema. Você escuta uma outra vez, um outro momento do dia em que você esteja um pouco mais alerta. Mas, né, podendo evitar, é melhor. É importante também que você faça esse exercício num lugar onde você vai estar sozinho, tá? É um exercício que requer uma certa atenção, uma certa concentração em si, requer um certo silêncio, é complicado fazer isso no meio da sala com as crianças e com o papagaio, e o cachorro e com o telefone tocando. Então, tente criar um lugar para você, desliga o telefone, não vai durar muito, encare esse exercício como um momento para você, para se, se, cuidar de você, é, para te fazer bem, tá? Então, o telefone pode esperar, o computador pode esperar, as outras pessoas podem esperar. Não faça esse exercício no carro, pelo amor de Deus. Eu tinha um cliente que escutava, que gravava, que, que vinha me ver no consultório, que gravava a minha voz e que escutava no carro. Até porque não é um exercício para escutar. Né? Quer dizer, é um exercício, não é um podcast. né? Não é, não é feito só para que você escute. Você normalmente tem que seguir. Eu estou guiando um exercício. Normalmente você tem que fazer o que eu estou falando para você fazer. Né? Então, não faça isso no carro, pelo amor de Deus. É, se você quiser dar uma escutada uma primeira vez antes de começar para ver do que se trata, escute. Mas, idealmente, você tem que seguir o que eu estou sugerindo que você faça, né? não é um podcast. Você vai ver que cada um dos exercícios de visualização é personalizado. Eu vou dar um tema. Você não vai simplesmente visualizar imagens por visualizar imagens. A sofrologia não é uma simples técnica de relaxamento. A gente usa o relaxamento para chegar num estado e poder visualizar situações que vão causar bem-estar na gente, que vão provocar calma, que vão fazer com que a gente sinta confiança, com que a gente sinta sono, com que a gente sinta alívio, com que a gente sinta orgulho de si. Então, o objetivo vai ser sempre chegar a esses estados positivos. Eu sempre escrevo um protocolo que é de acordo com o objetivo geral de uma pessoa. E, aliás, já que eu tô falando de protocolo, eu volto a dizer para vocês que um exercício é somente um exercício, tá? Dentro de uma sessão de sofrologia, você tem mais ou menos uns 5, 6 exercícios. 5, mais ou menos, tá? três, quatro exercícios de relaxamento dinâmico e um exercício de visualização. Então, se você fizer um exercício de visualização e se disser, ai, que estranho, não está mudando a minha vida, é normal, porque você está fazendo um exercício de uma sessão que tem cinco exercícios, de um acompanhamento que tem cinco, seis, dez sessões, tá? Então, obviamente, você está vivendo só uma partícula de um acompanhamento que tem um objetivo maior, de, sei lá, fazer com que você durma mais, que você tenha mais coragem, que você consiga, consiga controlar a dor e etc. Então, esses exercícios que vocês vão viver aqui vão ser interessantes, já vão obter resultados. Mas é importante, principalmente, que vocês repitam, repitam, repitam. Se vocês tiverem realmente um objetivo por detrás, por exemplo, falar em público, é, uma prova, sair de um estado de estresse muito grande, é importante que vocês repitam os exercícios várias vezes. Tentem fazer um dia sim, um dia não, todos os dias, Procure o melhor momento do dia, pode ser de manhã, pode ser de noite, pode ser de tarde, pode ser antes do almoço, pode ser depois do almoço, pode ser, sei lá, todos os dias antes de dormir. Procure um momento em que você sabe que você vai ter aquela disponibilidade e tente ser regular, tente fazer com frequência. Tente não, consiga fazer com frequência, se você quer ver resultados, tá ok? Se não, se você fizer uma vez só... Vai ser legal, você vai se sentir relaxado, mas não vai abrir aquele campo de possibilidades que eu falei lá naquele meu outro vídeo. Então é isso, eu espero que você goste do, dos exercícios de visualização que eu vou propor aqui. Não deixe de me inscrever se você tiver perguntas, deixe comentários aí na caixa de comentários, deixe perguntas sobre como é que está sendo a prática para você, se você tem perguntas sobre as suas sensações, as suas vivências, o que você viveu durante esses exercícios, se tem coisas que você está se perguntando, ah, será que é normal, será que, enfim, será que eu estou fazendo certo? Não deixe de comentar aí na caixa de comentários, eu vou responder todos os comentários para que tudo fique claro para vocês. Se você tiver alguma coisa um pouco mais pessoal para me perguntar, mande um e-mail para Calmapovo@gmail.com, calmapovo, que eu vou responder também todos os e-mails. Se eu não responder imediatamente, eu estou atualmente 4 horas antes do Brasil, então se eu não responder imediatamente, é porque eu estou dormindo provavelmente, mas eu respondo todas as mensagens que me mandam, tá ok? Então, muito obrigada por ter assistido até o final, boa prática para vocês e até breve. Tchau, tchau!